SCI entende que cada cliente tem uma necessidade diferente para a sua empresa. Por isso, o contábil SCI Visual Sucessor agora possui a tela de lançamentos contábeis dinâmicos que permite ampla personalização por parte do usuário. Um update desenvolvido especialmente para auxiliar o contador no controle dos dados contábeis. Nesta inovação, os usuários do SCI Visual Sucessor têm inúmeras possibilidades que fazem toda a diferença no dia a dia, entre elas a visualização dos lançamentos ou das transações em grid, a possibilidade de maximizar ou minimizar campos e escolher botões ativos na tela, atalho para acesso e preenchimento automático quando há diferenças, totalizadores de valor e quantidade para controle das transações, e o melhor, os lançamentos contábeis mostram informações detalhadas sobre os saldos na tela. Música Leve a inovação da linha visual SCI para sua empresa contábil. Acesse sci10.com.br ou ligue 0800 0808.